Olá pessoal, tudo bem? Sejam um Todos bem-vindos aqui no canal Crypto Space Marketing hoje, hoje, hoje, hoje, estamos aí lançando, estamos trazendo para o nosso canal esse fantástico contrato inteligente chamado Lion Share. Isso mesmo, pessoal. Estamos trabalhando estamos trabalhando com dois: dois contratos inteligentes, é a Lion Share e também a Forçagem, ok? É uma tecnologia extremamente, extremamente fantástica, avançada, segura anti-hacker inviolável, então você não pode ficar de fora. E nesse momento eu vou fazer a conexão aqui com a minha MetaMask, OK? A extensãozinha aqui já aplicada já aqui dentro do meu do meu navegador, tá? É só baixar. Eu vou fazer o login. Eu quero fazer aqui apenas um vídeo rápido para mostrar para vocês a autoriza autorização do login aqui rapidamente. E estamos aqui, pessoal, olha que fantástico. Lion Share um pouco diferente da Forçagem ela tem 16 casas na primeira matriz e 16 casas na segunda matriz, e nas primeiras 24 horas já abatemos aí 18 dólares em menos muito menos de 24 horas. Estamos com uma grande expectativa aí para trabalhar um, uma grande equipe, tá? É muito fantástico, você precisa de apenas 0.04, 0.04 etéreos, é o quanto que dá isso hoje? Vamos dar uma olhada agora para você ter a convicção e a certeza de estar vindo com a gente e somando em nossa equipe, ok? Então 0.04 hoje é apenas R$ reais, pessoal apenas 50 reais. Aproveite que o Ethereum está nesse valor hoje, tá? Então se a gente vier 1262, pode subir, pode descer, mas hoje 0.004 Ethereum está hoje em torno de a uh, está em torno hoje então de 50. Reais. Você precisa de mais ou menos um pouquinho mais do que isso. Vamos colocar aí, vamos colocar em 6 a 7, 80. Aí, com 90 reais já cobre as taxas para você poder estar vindo então para Lion Share também. Ok? Fique ligado aqui na descrição desse vídeo. Você vai ver na descrição o meu link tá, de, do nosso grupo. O nosso grupo está aqui, é, está bombando. Nós estamos. É, é, é regimentando a galera, estamos fazendo a, a propagação, essa manhã foi o momento em que a gente ajustou tudo para poder estar tá entrando no back office, porém agora nós vamos estar focando na divulgação, no trabalho ok com a equipe, com a galera, com a rede e você é muito bem-vindo. Tá, para estar com a gente rapidão, aqui eu quero só dar um tira-gosto aqui para vocês e vou estar gravando um vídeo também para é, mostrar como funciona essa fantástica comunidade de crowdfunding, crowdfunding. Se você não sabe o que é isso, pesquise no Google, ok? O que significa crowdfunding, você vai saber o que é ah, de fato a forçagem. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, a palavra crowd. crowd Funding, ok? E você vai saber a definição, o que é crowdfunding, como fazer, o que é de fato o um crowdfunding e a Lion Share, tanto a Forçagem também estão dentro do crowdfunding. Como todos já conhecem também, estamos trabalhando com a Forçagem, porém um pouquinho mais para entrar, 0.05, que é então 0,05. São dois contratos inteligentes fantásticos, você não pode ficar de fora. Vem aqui para a nossa equipe, tá? nossa equipe está aqui, é, tanto o Lion Share Joinville quanto o Lion Share aqui, temos pessoal tanto lá de Portugal, pessoal daqui, ok? Pessoal aqui, todo, todos eles unidos com a gente, venha, você vai ser inserido aqui também junto com a gente aqui no nosso grupo, ok? Grande abraço, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, dá um like, se inscreva e fique aqui conectado com a gente. Okay? O link do grupo está na descrição desse vídeo. Um abraço e até mais.